Olá você que nos segue, que nos acompanha pelo Rio Mafra Mix, pelas nossas redes sociais, pela nossa web rádio. Hoje o em pauta podcast dessa quarta-feira recebe o vereador Abel Bicheschi ou o popular belo, né? Como assim é conhecido em Mafra, ele que é vereador pelo quarto, pela quarta eleição, né? São, foram quatro vezes eleito vereador em Mafra, é o único é, vereador a, da, da atual legislatura que já está desde 2008 na Câmara Seja muito bem-vindo, Belo, eu já começo te perguntando, se é uma curiosidade, por que Belo? Bem, Belo, eu sempre costumo dizer que meu avô estava cego e surdo de um acidente que ele teve com a carroça, e quando foi me visitar aqui na maternidade de Rio Negro, ele, por estar tá cego, ele, ele achou que eu era Belo e ficou Belo. <risos> tá certo, é uma curiosidade, né? Todo, todo já, já, já, já, tive, já, já tive perguntas assim, mas por que Belo? Né? Não, não sei o, o tom dessa dúvida, mas porque Belo, um vereador um tanto quanto polêmico na Câmara, o senhor é polêmico na Câmara as polêmicas chegam até o senhor? As polêmicas as polêmicas chegam até mim, e daí eu tenho que responder da forma que eu acho correto E até para é, justificar a questão do Belo, já respondi isso também para o falecido Sartori, né? quando ele me perguntou por que, que o apelido era Belo, né? E me diz uma coisa é, nesses quatro anos é, o que, que o senhor acha que, que, que levou o vereador Belo, o vereador Abel Bicheschi, a Câmara por, é, por, quatro, por quatro vezes sendo eleito quatro vezes o, o, qual é, o que, que o povo viu no Belo para votar no Belo é, por quatro vezes e colocar o Belo lá? Eu te digo assim como a Xena, no nosso eleitorado, uma tem pessoas que me amam e então tem pessoas que me odeiam e tem aquelas que estão entre meios esses dois. Então, eu procuro conquistar aqueles que estão entre esses meios. Né? E, e o que me levou aí à quarta eleição é a, a, a, o trabalho que eu faço, não pela, pela, a, o, pelos órgãos públicos, mas pela minha pessoa, com o povo. Sempre, sempre. Eu nunca deixo de responder um, um não um eleitor, mas um, um unicef sequer. Sempre estou respondendo uma WhatsApp, sempre visitando. Acabei de dizer para vocês que ia chegar atrasado porque tinha recém saído da Vila Grande. Tava lá batendo um papo, tomando uma uma cervejinha como eu faço sempre e visitando o povo, né? Isso que me, me leva à eleição. E nesses nesses nessas quatro essas quatro legislaturas que o senhor teve na Câmara, o que que mudou? De 2008 para agora, 2022. Né? 2020 que o senhor foi eleito, até agora, 2022. O que, que mudou em todo esse tempo é, na Câmara? A, a Câmara ela já foi mais amiga do prefeito, já foi menos amiga. É, como que o senhor vê todo esse tempo? Cada legislatura é uma, um, uma legislatura diferente. Eu tenho muita saudade de, de ser vereador do tempo de 2008 a 2012. Era uma Câmara Pesada, ruim, de, de trabalhar mais boa do debate. Então, é, eu sempre costumo dizer que nunca houve um prefeito tão ajudado como esse atual pela Câmara de Vereador. Tudo que ele pede, a Câmara faz. Eu costumo dizer que hoje a Câmara de Vereador de Mafra é um puxadinho da prefeitura. Um puxadinho mal feito, com ternito e podre. Então, eu digo que a, a Câmara, o ex-prefeito Jango Herbers, que para mim não foi um bom prefeito, Sempre foi, foi difícil para ele porque tinha vereadores que fiscalizavam, vereadores que cumpriam aquilo que discorre ao vereador. Vejo que também o vereador Etoze, o ex-prefeito ex Eto Schouze, também teve essas dificuldades, trabalhou durante dois anos, não sei, dois anos, dois anos e meio, praticamente sem as negativas, porque a Câmara de Vereadores não deixava ele trabalhar não é que não deixava, não, não deixava com que ele parcelasse PME, não deixava que ele parcelasse tantas outras coisas, então não saía negativo. Já veio outro prefeito, Elton Tubielek, onde fez da Câmara de Vereadores um puxado grande da prefeitura, que conseguiu manter cargos de vereador, etc, etc, tudo aprovavam a favor dele. Então ele pôde trabalhar tranquilo com as negativas, porque a prefeitura se não tiver negativa, não trabalha. É, e desses, desses prefeitos de 2008 para cá, qual teve o maior puxadinho? Está difícil de, de, de decidir, porque o, um puxado graúdo era do Hélio Tubelec, ex-prefeito do Belec, Mas esse está mantendo a mesma coisa. Então, lá no final do mandato dele é que a gente vai saber qual foi o puxadinho mais adequado que teve, qual prefeito teve o puxadinho mais adequado dentro da Câmara de Vereador. A gente lembrou do, do ex-prefeito Jango Erbstein, ele foi injustiçado pela Câmara de Vereadores? Ele foi perseguido pela Câmara de Vereadores? Não, ele foi fiscalizado. Da forma que o, que o vereador precisa fazer. Foi fiscalizado. O, o ex-prefeito Jango entregou as pedrezas do município. O ex-prefeito Jango reformou um britador particular com mande-obra do município. Os vereadores fiscalizaram. O ex-prefeito Jango entregou a fábrica de manilha. O ex-prefeito Jango entregou a fábrica de lajota, então eu acho que ele só foi fiscalizado da forma que o vereador precisa fiscalizar, foi muito bem fiscalizado. entregou para quem? Para particulares. É, isso é é só olhar aí no, nos históricos da prefeitura a gente pode ser se deduzir para quem foi, né? Inclusive o britador retornou as mãos dele é, sobre um um processo de de leilão, né? e era um dos maiores abritadores que tinha, que foi comprado por ex-prefeito Dr. Sebastião. O senhor falou esses dias na Câmara que, é, enquanto o atual prefeito Hermes Mas celebrava a, a reativação da pedreira do São Lourenço, o senhor fez uma crítica, que apesar de reativada, é, demanda, de, demanda de uma, uma distância para atender todo o interior e que tinha outras pedreiras que, que mereciam e que deveriam ser reativadas. O, o, o prefeito Hermes Sumais, eu falo com, com conhecimento de causa, ele é um prefeito que se elegeu com muito pouco voto e com muito pouco conhecimento do município. Se perguntar para ele onde que fica o caçadorzinho, é capaz dele não saber onde é. Mas nós temos uma pedreira lá próximo, que é do, do, do falecido Ernesto Duais que está liberado, inclusive já foi en, en, entregue esses documentos na prefeitura, que é só ele explorar. Então, você pega uma pedreira aqui no São Lourenço, que daqui no São Lourenço até no Caçadorzinho dá 53 quilômetros. Um caminhão-truque da prefeitura, até dessas que ele pretende terceirizar, vai fazer duas viagens por dia, se fizer. Não sei se faz. Sendo que ele tem uma pedreira lá liberada e tem uma lei federal que deixa a prefeitura é, com liberdade para explorar qualquer pedreira que seja, mesmo que seja particular, em qualquer lugar, que está lá a dois quilômetros do rio da Areia de cima, do rio da Areia de me, do meio, do caçadorzinho, da bituva-papuã, da, Bituva, da bituvinha, assim por diante. Então, aí a gente já começa a ter dúvida na situação que está acontecendo no nosso município. Imagino puxar 53 quilômetros, sendo que podia estar tá a dois, três quilômetros de onde pode ser espalhadas as pedras. Ah, voltando ainda na, na gestão do, do, de 2008, olha, ali do, do prefeito Xango, é... Em meio a todas aquelas polêmicas é, envolvendo o prefeito Jango, o senhor acha que ele foi caçado? Ele foi caçado de uma forma, é, foi um tanto quanto é, rude demais com ele, a cassação. Ele merecia ser caçado? É, como político não merecia ser caçado, de forma nenhuma. Mas como criminoso sim, porque ele foi caçado por um crime ambiental. Um crime ambiental que ele, ele foi desleixado, ele achou que a, ele era maior que a lei. Então não cumpriu nenhum, nenhuma medida que ele precisava fazer, que era trabalhar na comunidade e tal, porque ele achava que a lei era menor que ele. E ali foi, é, ele ficou de trabalhar nos bombeiros, não foi, ficou de trabalhar mas não sei aonde, não foi, ficou de trabalhar no hospital, não foi, e de repente chegou até o STF, e muito bem visado, vi, visu, é, visado ou atendido até pelo ex-prefeito Hélio Belec, que tinha interesse ao cargo público como prefeito, ficou cuidando daquele processo atento e com informações privilegiadas lá de Brasília, com certeza. Quando o Jango Herpes foi condenado em terceira instância lá pelo STF, pelo crime ambiental, se não me engano acho que foi na, na região do Campo São Lourenço, Aí ele perdeu os direitos políticos. Quando a pessoa perde os direitos políticos, sem, sem condições de recurso nenhum, então ele automaticamente ele é, ele tem que perder o cargo de mandatário. Um pouco antes dessa situação, o senhor já estava na Câmara, sim. quando teve três prefeitos num dia em Mafra, né? Sim, sim. Como que o senhor vê? Ah, isso foi uma notícia que repercutiu não só na região, como no Estado e até no país. Uma cidade que teve três prefeitos um dia. É, como que o senhor vê, ah, do, do, do, do ângulo político, é, uma cidade que teve três prefeitos um dia? Isso foi bom? Isso é terrível para a cidade, porque nós tínhamos um prefeito é, com mandato legítimo, que era o ex-prefeito Jango, que se achava acima da lei, não respeitava a lei. Posteriormente, nós tínhamos um vice-prefeito, que era o, isso, com conhecimento de causa, se quiser entrar com processo contra ele pode entrar quantas vezes quiser, que era o, o vice-prefeito César Pigato, que era um homem sem coragem. E, por fim das contas, praticamente deixou o prefeito a, nas mãos. Naquele momento, ele tinha pedido uma licença para sair da prefeitura como vice-prefeito, e daí é onde assumiu o presidente da casa, que, se não me engano, era o Pedro Machado naquele momento. Então, por não ter um vice-prefeito que segurasse as pontas para o prefeito, aconteceu esse, essa questão de ter três prefeitos no mesmo dia. E uma situação é, um tanto quanto semelhante aconteceu quando o ex-prefeito Eto foi cassado e o senhor assumiu por 30 dias a prefeitura. Né? O senhor era presidente da Câmara e assumiu, o senhor entrou como presidente da Câmara né Isso. É, e até esperava que o senhor também renunciaria à presidência da Câmara e o senhor surpreendeu e não renunciou e foi e foi para a Prefeitura é, naquele momento teve muita, como que foi o bastidor daquela da, daquela cassação do Eto a antesala da Câmara, assim digamos a antesala da Câmara começou com o falecimento do vice-prefeito do Miltinho Pereira no dia do velório do Miltinho Pereira até, por coincidência, era nove e meia da manhã, eu estava lá, chegou o ex-prefeito Eto Scholz. Do meu lado, no caixão do ex-vice-prefeito, do, do, do, do, do, ex do, do Milton Pereira. E chegou mais três vereadores, que eu não vou falar o nome, mas mais uma pessoa que era presidente do partido, de um dos partidos mais corruptos que nós temos no, no nosso país. E o Eto chegou perto de mim, eu coloquei a mão no ombro dele e disse: Eto, esse é o cara que te segurava no poder. A partir de hoje começa. A, a tua cassação. E a partir daquele momento, quando o Eto perdeu o vice-prefeito, começou a caça, é, o trabalho para cassação dele, porque daí não, vinha naturalmente uma eleição indireta, que foi trabalhado uh, pelo Eto Bielek. E nessa cassação do, do, do Eto Schultz, é, o Schultz era presidente uhum. e renunciou à presidência para continuar na casa e votar pela cassação. A estratégia era que não tivesse os votos suficientes... Quando o, o, o Eto teve um atestado naquele dia... Yes. Aí o presidente, como não existia vice... O presidente da casa assumiria a prefeitura... Que yes. seria o Schaubauer... E derrubaria toda a, a somatória de votação... O Schaubauer surpreendeu... Naquele momento ele renunciou... Quando o senhor, como era vice-presidente... Né, o senhor... É, chegou para o senhor a situação... Ou assumo a presidência da casa e vai para a prefeitura... Ou não assume? O senhor ficou na ficou na ficou na câmara naquele momento ali não era mais fácil ter renunciado? Na verdade, assim, a, a, a, a política é todo número, né? Se você não, não contar com o número é matemático. Se o Chubais tivesse assumido como prefeito, eu como vice como como vice presidente presidente naquele momento não chamaria o Dimas o Menhuc, se não me engano, porque eu tinha 48 horas para chamar o Supremo do Cheubal do então eu não já tinha declarado que não chamaria o Dimas do que então não dava a cassação do Eto. não dava porque precisava se não me engano de seis votos para a cassação e sem chamar o Dimas do que não dava os seis votos então já antes já falei que se eu assumisse como presidente e o Cheubal assumisse como prefeito eu não chamaria o Dimas do porque era uma, uma questão regimental então não daria a cassação do Eto. Por isso, Chobal renunciou é, é, o mandato da presidência, isso tudo orientado por o ex-prefeito Elito Bielek. Isso ninguém pode negar disso. O advogado, conhecimento de lei e assim por diante. Então, ele orientou que ele renunciasse, ele renunciou à presidência. E, e se eu, por exemplo, não assumisse a, pre a prefeitura e continuasse como presidente, eu assumiria, naquele momento, o doutor André, o juiz de direito que tinha na comarca. Então, da mesma forma, ia dar a cassação do Eto, mesmo que eu continuasse como presidente, porque é, é, é, é, assumiria um, um, um, um juiz, né? mesmo que eu não chamasse, de repente, daí tinha o voto do ex-vereador ex Joãozinho, que poderia é, dar a cassação do Eto. Então, eu optei por, por assumir mesmo assim. E eu pergunto a mesma coisa, que eu perguntei sobre o Jango. O Eto foi injustiçado? Foi injustiçado. Eu não tenho procuração para defender ele de jeito nenhum. O Piá nunca fez nada por mim e, e jamais eu pedia que fizesse alguma coisa por mim. Nunca tive compromisso político, muito menos compromisso particular com o ETA. Mas eu, eu tenho certeza que ele foi injustiçado pela própria lei dele. Porque ele, quando, quando o vereador, junto comigo... Ele pediu para editar um tac que não podia ter nepotismo dentro da, dentro da, da, da, da do município. E esse tac foi o que firmou a cassação dele, o início da cassação dele quando ele manteve a mãe dele e a madrasta como secretário. Se ele foi um um dos, dos personagens número um do tac que não podia ter nepotismo, então não poderia ter nomeado nem a mãe nem a madrasta. Então é, eu digo que injustiçado por essa inocência dele como vereador, vereador na época. É, é, levando em consideração que nós tivemos um prefeito aqui em Rio Negro que tinha a esposa como secretária e nunca foi cassado. E o senhor, como vereador, na época, na época como que o senhor avalia, como que o senhor viu o governo do, do Eto? Um governo que tinha tudo para dar certo mas que não podia trabalhar porque não tinha negativo porque a Câmara do Vereador não parcelava IPMM é, era tudo comandado por ex-vereador Vicente Saliba eu não tenho mas não tenho pena nenhum de falar esses nomes porque era tudo arqu arquitetado pelo ex-vereador Vicente Saliba é, a questão de não liberar essas as negativas mas então diferente do Jango a Câmara, no, no governo do Eto, a Câmara não deixou o Eto trabalhar não ou deixou, só fiscalizou? Não deixou trabalhar. Não deixou trabalhar. Porque o Eto, o que ele cometeu de erro foi nomear a mãe e a madrasta. Esse foi o erro que ele cometeu. Ele não cometeu um erro administrativo como cometeu o erro, o Jango, um, um erro corrup de corrupção. Só o fato de ter rematado um, um britador que era da prefeitura, em nome de terceiro, que teve uma CPI, que correu na Câmara, que foi comprovado, que foi usado a mão de obra do, do, dos funcionários da prefeitura para reformar esse, esse, esse britador, aí já é um ato de corrupção. Então, eu acho que o, o Eto não teve esse, esse, esse trajeto. E como que era a ligação do senhor com a família shows Há quem diga que o ex-prefeito, em memória hoje, Carlinhos, o Carlos Roberto Chouze, ele tinha uma influência, de certa forma, ele foi o grande mentor do filho, né? E o Carlinhos, ele saiu da política, talvez, de uma forma é, anônima. Ele saiu, ele, ele encerrou a carreira política dele, é, sendo derrotado nas eleições, mais no canto dele... Como que o senhor vê isso, ó, essa trajetória política da, da família? O, o Carlinhos é, vê tudo o que aconteceu no nosso município de 2016 para cá, CPIs que estão rolando por aí, CPIs que não pudemos abrir é, na organização passada. Então, o Carlinhos ele foi injustiça, injustiçado pela política porque ele saiu derrotado e, na verdade, ele não fez mal a ninguém, ele fez mal a ele mesmo. E eu até hoje me sinto até um pouco culpado, talvez o Carlinhos não, não ter dado uma, é, uma contribuição maior na política mafrãs como ele deu como te, quando teve no, no, no, no comando. Foi quando, em 15 dias antes das eleições de 2016, ele foi liberado pela justiça eleitoral, para ser candidato, ele me chamou na casa dele e pediu para que... Ele, ele disse para mim, Belo, eu sou o que você quiser. Eu sou candidato a vereador, eu sou candidato a prefeito. Eu optei porque é, que o, o, o Traito Bertotto renunciasse e o Carlinhos assumisse como candidato a prefeito. Naquele momento, Robson, se eu tivesse dito, Carlinhos, você é o que eu quero, então você vai ser candidato a vereador. Tinha é, elegido o Carlinhos dentro do Solidariedade e o Belo, Posteriormente, porque o Carlinhos seria o mais votado. E a Câmara de Vereador de entre 2016 e 2020 seria uma das melhores câmaras que nós ia ter, porque o Carlinhos ia estar como vereador, certamente seria duas vezes presidente da Câmara, certamente não se elegeria a, a, a nossa minha querida e amiga, a vereadora ex-vereadora Marise, não se elegeria o Valdir Socosta, que foi um, uma pedra no sapato. Por que? Desculpe interromper, mas por que uma pedra no sapato? Te, já, te, já te digo Não se, não se elegeria O, o, o ex-vereador é, Serineu Porque a soma dos votos Ia ser totalmente diferente Então é, Pedra no sapato, porque o Valdir sempre foi Um cara, uma Maria vai, vai com as outras Então sempre que o prefeito Ligava para ele, ele fazia aquilo que o prefeito Mandava ele fazer esse tipo de vereador, Mafra não precisa, né? E em todo esse tempo, são 12 anos, né, de, até o momento de, de vereador, o senhor já recebeu ligação do prefeito dizendo para votar assim ou assado, ou tentando convencer o senhor de não votar? O senhor já recebeu muitas ligações dessas? Por incrível que pareça, como eu chama, nunca recebi recebi desse atual. E ele sabe do que eu estou falando. Quando foi para eleger é, as comissões do primeiro, do primeiro ano do primeiro ano agora, aí do ano passado, que tem as duas comissões importantes dentro da Câmara, que é a de legislação e justiça e, de, e constitucional, se não me engano, pedindo para que eu tomasse cuidado, que votasse dentro das comissões para os candidatos que ele queria. E foi o momento que eu disse, meu amigo, tenho tantos mandatos de vereador não aqui para ser mandado por prefeito. E eu rompi todos, todo e qualquer... É, contato com ele. E como que é a relação de vocês hoje? A relação minha de mim e do prefeito atual é como se ele nunca fosse prefeito e eu nunca fosse vereador. Não temos uma ligação política e não temos nenhuma, nenhum tipo de acordo político e nenhum tipo de, de, de envolvimento político. Para mim, ele que siga a vida dele, que eu sigo a minha. Falando em acordo e voltando na conversa do Puxadinho ainda... É, em todo esse tempo, o senhor já, já recebeu oferta de cargo? Não. Nunca pediu um cargo no prefeitura? Nunca pedi, nunca vou pedir. E já lhe procuraram oferecendo um, oferecendo um cargo? Ou quantos não. cargos você quer? Não. A única vez que eu fui procurado, eu fui procurado para tirar o Carlinhos de cena E eu não aceitei. E daí não, não tinha ainda mandato político, né? quer dizer, tinha o um mandato político, mas não tinha o não tinha início da eleição, né? Mas era para tirar o Carlinhos de cena. E dentro da Câmara, rolam farpas, dentro da Câmara rolam atritos. O senhor já fez grandes inimigos dentro do plenário? Uns dois ou três, sim. E com muito prazer. Um bom motivo? por motivo? Por motivo político e ciúmes, né? Porque eu sempre fui uma pessoa simples, sempre tive aí na na, na, na fala do povo, tanto bem tanto de bem quanto por crítica, mas sempre estou na mídia. E tem certas pessoas que não tem certos políticos que não entendem isso. Né? E nós, políticos, temos que entender que a gente tá aqui para ser elogiado para ser é, criticado. Inclusive, eu fui criticado criticado muitas vezes por você e nunca... Fui, fui, cheguei para você e cobrei alguma coisa, eu acho que nunca, né? E se eu fiz isso, me diga se eu fiz, né? Mas você estava no teu caminho, você precisa cobrar. E precisa cobrar e tem que ser cobrado, o político está lá para isso, não é verdade? Tem, tem que entender que se você tem um mandato eleito pelo povo, você está ali à disposição para ser criticado ou não ou para ser elogiado mas a crítica você tem que usar ela para você fazer uma alta avaliação. Eu lembro de um, um episódio, teve um, um atrito grande entre o senhor e o ex-vereador Verca. Sim. Isso se resolveu ou esse atrito ainda existe Nunca na vida? Nunca vai se resolver. Eu sou uma pessoa assim, Robson, que a pessoa faça para mim, mas faça bem feito. Porque se fizer mal feito, vai continuar do mesmo jeito. E tinha um áudio que circulava de uma conversa de vocês, que é, é a minha namorada e tinha uma gargalhada. Quem era a minha namorada? Isso é uma, uma curiosidade que eu tenho faz uns 10 anos. <risos> que tinha uma discussão de um cargo e a ah, minha namorada. Quem era a minha namorada? O senhor lembra dessa cena? Eu não lembro muito bem. Mas isso deve ter sido lá em 2012, 2013. Faz né? uns 10 anos. Esse, Os faz 10 uns 10 anos, anos mais ou menos. Porque até esse áudio foi, foi na Câmara, se não me engano, é, foi, foi... foi passado na Câmara. Foi um, um momento que o ex-vereador queria ser presidente, porque ele achava que ele era o único, o único político é, que podia ser presidente, e, e eu até declinei ali em favor do Vicente Saliba, se não me engano. Até por uma questão que na campanha ele tentou abordar meus cabos eleitoral, tirar meus cabos eleitoral, mesmo nós dois sendo do mesmo partido. E daí teve essa, esses atritos aí, mas eu não lembro, assim, o que, que aconteceu sobre a namorada, mas, mas alguma coisa disso deve ter ocorrido, se você lembra, porque ocorreu. Foi, uma certa forma, foi lavado roupa suja no plenário? Bastante, e isso é terrível, né, para uma cidade, né? Aconteceu uma roupa suja agora, cerca de 20 dias atrás, que o prefeito foi lá, acusou o nosso vereador o Jonas Chutas de tá mandando flores para a secretária. Até ali eu acho que houve estava havendo um, um tipo de um ciúme do prefeito porque o vereador mandou um buquê um de flor para a secretária, mas o vereador tem mandado flores para todo mundo. Não é só para a secretária. Então, eu acho que são roupas sujas que não podia ser, sido, ter, ser lavado dentro da câmara. E talvez isso aconteceu lá na, na, na, nessa... Nessa questão lá, 2013, por aí. E fora esse esse atrito, atual na, na, na atual legislatura, existem grandes atritos? Não, não. Eu até digo assim que essa, essa legislatura ela tem um problema é um problema que pode ser resolvido. Talvez por falta de experiência, porque veja bem, Robson, só se reelegeu eu e o Vano. Então, veio 11 vereadores novos. Então, tudo está amadurecendo. Então, um ano e meio ainda, né? Eu acredito que daqui cinco, seis meses então, vão estar tá bom. Mas uma coisa que até antes dessa eleição, aí eu fui entrevistado pelo, pelo Douglas aqui e disse que talvez seria a próxima Câmara pior que, tiri, que poderia ter. E queimei um pouco da língua porque a gente já abriu oito CPI em um ano e meio. E a Câmara passada a gente conseguiu abrir uma uma CPI mal feita, que agora teve uma decisão do Ministério Público favorável a ex-prefeito, o Hélio porque teve uma questão de perca de prazo, que a gente coloca sobre o suspeito, presidente da Câmara da época. E falando no ex-prefeito, o ex-prefeito teve é, as contas rejeitadas pela Câmara, que contrariou o, o Tribunal de Contas. Por que a Câmara contrariou o Tribunal de Contas? Porque na Câmara de Vereador é um voto político, ele pode como ele pode... E a favor pode ir contrário. Nisso não significa, é, é, como a aqui que, que o ex-prefeito vai ficar inelegível. Isso tem recurso. Isso tem recurso. Ele pode correr a eleição durante oito anos ainda. né? Tem recurso. Isso e como é. que o senhor vê hoje o cenário é, político de Mafra no ano de eleição para deputado? Mafra tem condições de eleger um deputado ou é, vai conseguir uma representatividade na Assembleia? Ou vai continuar dependendo de outras cidades? O Mafra tem tem condições, sim, de eleger um deputado, mas existe muita vaidade. E essa questão de, de, de, de não ter coligação nem é só pela vaidade, Robson. Nós temos aí em Santa Catarina cerca de 16, 16 partidos que disputam eleição. Então os 16 partidos vão ter que, como não tem coligação, eles vão ter que largar candidato. E certamente Mafra vai ter aí uns seis ou sete, isso deixa registrado, porque vai ser isso, uns seis ou sete que ainda deputado tá deputado estadual e uns três federal. Como que vai eleger um? Não vai eleger. Mas te digo assim, nem sempre eleger um deputado é a solução para o município, município. Vamos falar em Rio Negro. Rio Negro elegeu um deputado estadual lá na década de 90, acho que de 94 para frente. Não foi tão atuante, um amigo meu até... Não foi tão atuante E depois dali nunca mais elegeu ninguém Mas sempre os deputados que se elegem é, Recebendo o voto em Rio Negro Procuram contribuir com o município Ao contrário de Mafra Nós tivemos um candidato aí, Mauro Mariano Que deixou registrado Foi eleito duas vezes deputado estadual E duas vezes federal Sempre foi o mais votado em Mafra Eu pergunto para você, Robson É, como É, Robson, né? Isso O que que o Mauro Mariano trouxe para Mafra? Nada nem foi cobrado pelo, pelo partido que ele fazia parte. Nunca foi cobrado. Nós tivemos o tal de João Rodrigues que fez um monte de voto para deputado federal aqui nunca trouxe Mafra. Nós tivemos o Vinícius que fez um monte de voto aqui, nunca trouxe nada. Explodiu a mim, nunca trouxe nada. Então Mafra está esquecido por os políticos. E, e dizer assim, não precisa ter um deputado, precisa ter cobrança. Não é só vir cada quatro anos aqui prometendo o mundo e o fundo e nunca trazer nada para a Quero registrar aqui, como chama que nós tivemos uma oportunidade onde nós tivemos dois deputados estaduais na mesma legislatura. Isso foi de 71 a 74. Um é Pioca Herbos, que está aí vivo hoje, e pode vir aqui, inclusive dar entrevista, e o, ex, e o nosso Edmundo Saliba. Os dois foram, foram deputados na mesma legislatura. E o que, que eles trouxeram para a MAFRA? Quero que alguém diga o que, que eles trouxeram. Não trouxeram nada. Dois deputados. E, consequentemente, nós tivemos aí o, o Beto Herbos, que é, foi deputado duas vezes, eleito em MAFRA, e, e trocou o mandato por um cargo vitalício no, no, no Tribunal de Contas. E o que, que trouxe para a MAFRA? Nada. Então, o que falta para a MAFRA é ter representatividade? Cobrança? Falta para a MAFRA... Primeiramente cobrar de quem pega voto aqui E segundo, se um dia se eleger um, um deputado aqui de Mafra Que ele seja compromissado com o povo de Mafra Que ele não troque o voto que recebeu do povo por um cargo maior lá no Estado E o senhor acha que esse ano Mafra tem condições de, de, de eleger um representante de Mafra? Tem condições, mas não vou dizer quem Mas vai eleger Dessa vez vai eleger Espero que faça alguma coisa por má. Nossa, a gente estava falando, é, voltando um pouquinho no, no, no tema da prefeitura, e o senhor, daqui dois anos, como que o senhor vê a situação da prefeitura? O senhor é um candidato é, a prefeito, o senhor já foi por 30 dias é, prefeito, né, na, na, naquele mandato tampão, é, quando o Leto foi cassado, que teve também algumas polêmicas na época, é, até teve uma declaração sua que o senhor colocou pedra em estrebaria de vaca isso é verdade isso é verdade isso é verdade todas as pedras colocadas em estrebaria em entradas todas recolhidas taxa normal isso pode ser pode ser buscado na secretaria em 30 dias eu fiz aquilo que talvez em 3 anos nenhum prefeito fez e sou candidatíssimo pé candidatíssimo hoje eu posso ser estamos no, no período eleitoral, posso dizer sou candidatíssimo a, a prefeito por por aquilo que eu fiz em, em 30 dias, eu acho que é. eu só abri mão dessa vez de ser candidato porque tinha é, uma esperança que o Xeobal podia resolver o problema do nosso município mas eu digo que se, se eu chegar nessa cadeira de prefeito eu vou fazer aquilo que nenhum fez ser um prefeito diferente a cadeira de prefeito tem uma lenda que a cadeira maldita o senhor teve lá por 30 dias essa lenda é verdadeira deve ser porque a prefeitura está em cima de um cemitério né mas ela não me contaminou não não me contaminou porque eu não eu pouco eu sentei naquela cadeira eu atendi o público no corredor ou na rua ou na bodega e o senhor falou do Schaubauer é que o senhor o senhor trabalhou para o Schaubauer nas sim, eleições de sim, 2020 e o senhor acreditava na eleição de Schobauer? Acreditava porque ele, ele ganhou uma das coisas que nenhum prefeito ganhou. Era a confiança num padre, que hoje não é mais padre. E ele não soube usar esse, esse momento dele, infelizmente. E o que, que levou à derrota? Falta de organização. campanha tem que ter organização e determinação. E um dos mais organizados era o, o prefeito atual. E a gente tinha também um candidato é, que era vice-prefeito, que foi vereador por várias vezes, que também é, não, não fez o esperado, ficou, em, em quarto, ficou na, com a quarta votação, que foi o Vicente Saliba. O que, que tirou o voto é, do Schaubauer, primeiramente? O que, que tirou o voto do Schaubauer? E o que, que tirou o voto do Vicente Saliba? Ambos eram um era vereador e outro vice-prefeito. Isso não teria, em tese, que ter ajudado? O que tirou o voto do Xobal é a escolha do, do vice. Não tem nada contra o vice do Xobal, que poderia hoje ser o vereador do PP, muito bem votado, talvez poderia ter sido presidente da Câmara. Poderia hoje estar sendo como presidente da Câmara. Que ia somar aquilo que precisava. O que precisava, dentro de um, de um, naquele momento, era uma, uma representação feminina. Então, está aí, está escrito aí que hoje o atual prefeito é prefeito, mas tem quem que é vice, é uma feminina, precisava ter o voto feminino. E era o que o Chobal tinha que ter procurado, já que não pôde ter o padre como vice. E o, o ex-vereador Vicente Saliba, ele perdeu muito o voto quando ele virou as costas para o prefeito Hélito Belec, porque o prefeito Hélito Belec, quer ou não, ele tinha pelo menos 20% do eleitorado em Maf e o Vicente Saliba virou as costas para o prefeito e o vice tirou muito o voto dele. Na, tanto é que se for olhar o histórico da, da eleição aí de 2020 na, na região da Vila Nova, Faxinal, o Vicente foi muito, bem, muito mal votado. Então ali ele podia pegar qualquer um como vice, menos o, o, o, o vereador Vitinho. A gente falou do terceiro, do quarto, a gente falou do segundo. O Celso. O Celso quase levou o Celso é um, um, uma promessa política futura eu creio que se ele, eu sempre costumo dizer que a Mafra o pMDB tem 3.500 votos e o PT tem 2.500 votos isso não, não, isso não é não é segredo para ninguém o Celso fez os 5 mil mil votos se não me engano 5.500 não lembro quanto 6.000. mil por causa do PMDB. O PMDB votou em peso 3.500 votos por Celso. Isso, o resto foi o sogro dele que fez, o Dr. Sebastião, que eu encontrei várias vezes é, pedindo voto no interior, aí, principalmente. Então, dizer que o, que o Celso tem uma herança política, não sei. Isso é uma, é uma incógnita. Vamos ver na próxima eleição como que ele vai. Mas é. os votos do Celso não foram dele. Foram do sogro e foram do PMDB e faltou a gente falar do primeiro colocado do eleito o que que, a pergunta é inversa né? o, que, o, o que elegeu o Emerson Mas duas, duas vertentes duas fontes muito fortes elegeram o Emerson Mais. Emerson Mais não ganhava nem para vereador e nem para síndico de, do, do prédio que ele mora ele se elegeu através do voto do petista dos petistas do PT que são 2.500 votos é, acertado é, uma chapa branca inclusive com uma paródia de, dos próprios concorrentes é, identificando ele com o PT infelizmente muitos não respeitam o partido trabalha, dos trabalhadores mas precisa ser respeitado, porque tem seus votos e acertado com o prefeito Helto Belec, que colocou para ele cerca de 1.500 votos ou 2.000 votos na urna então o Emerson mais teve a, fel a felicidade e a audácia de reunir os algozes, né? O Elito Bilec caçou o Jango Edwards e caçou o Scholz E o Emerson mais conseguiu reunir todos eles para trabalhar para ele. Então é por isso que uma semana antes da eleição, eu sabia que o, o Emerson mais era eleito prefeito e, e podem chamar o Dr. Márcio Magnabosco aqui que ele vai contar onde eu encontrei ele e disse para ele que o Hermos Mais era, é, seria o futuro prefeito e o André Brandalize da mesma forma antes da eleição. Por quê? Porque o, o, o, o, o, o atual prefeito ele teve essa audácia, ela teve essa facilidade de reunir Jango uhum. Ebitz, Eto Schose, é, Pigato e o Hélio Beleque junto para trabalhar para ele. Essa é, o, essa é a realidade. E hoje o governo, o atual governo? Como que o senhor vê o atual governo? Fraco. Um ano e meio ainda não fez nada. Só concluiu algumas coisas que ficou para trás e não se vê futuro nenhum para a No E do ponto de vista da fiscalização da, da Câmara? Tem, não tem. Tem dado trabalho? Não tem fiscalização. Esse é o prefeito que é mais ajudado pela Câmara do Vereador e esse é o prefeito. Isso eu falei para ele dentro da Câmara de Vereador no plenário. E por que essa ajuda? Talvez porque ele tem a maioria, né? Tem a maioria e quando a maioria está a favor do prefeito, não tem o que fazer. E o senhor acha que nesse nesse tempo ele vai conseguir manter a maioria em toda até o final do mandato? Eu acho que cons consegue porque são tudo vereadores inexperientes. Foi o que não conseguiu ele até o final. Analisando essa câmara, analisando o cenário, o contexto político já pensando é, para daqui dois anos, é, daqui dois anos haverão talvez surpresas na câmara, na prefeitura. Como que o senhor enxerga é, o futuro político de Mafra? Está sendo plantado algo para daqui dois anos, ou vai chegar no momento sete candidatos de novo e uma loucura que vença o, Sim. o melhor? Sim, vai ter, vai ter de, daí para mais, de sete para frente. Menos que sete não, candidato a prefeito. Vai ser reeleger um, um próximo prefeito aí entre 8 e 9 mil votos. E vereadores desses que estão, certamente não se reelege a grande maioria, vai ficar ali uns três. Se tiver. É, porque tudo é, é número, né? Você tem, que ser, tem vereador ali que vai ser bem votado, mas não vai ser reeleger porque vai estar em partido é, diferente. O senhor falou que não é oposição que é apenas fiscalizador. Nesse trabalho de fiscalizar, muitas vezes o senhor está sozinho na Câmara, o senhor tem um grande aliado hoje na Câmara, com quem o senhor pode contar na Câmara? Eu digo assim, Robson, que eu, eu nós temos quatro quatro vereadores que a gente está em consonância junto. Mas eu digo assim que na questão de, de quando eu coloco e até e, coloco a discussão de todos os vereadores e até digo assim que é uma das qualidades da nossa Câmara de vereador é que quando a gente coloca um, um, uma questão em dúvida, todos, todos estão dispostos a fiscalizar, mesmo sendo, sendo, sendo situação. Não sei se é porque não entendem muito do processo legislativo, do processo administrativo, mas eles estão dispostos a fazer isso. Eu acho que ali eu, eu, eu digo que essa Câmara está boa de trabalhar nessa questão. Não sei se, de repente, acontecer alguma vez de a gente poder ter que entrar com uma fiscalização sobre esse atual prefeito. Vai ser a mesma, a mesma coisa. Mas eu acredito que todos estão imbuídos assim, da, da mesma vontade de, de fazer a coisa certa. Algumas co alguma coisa prende eles, mas talvez seja a inexperiência que cada um vai adquirindo no decorrer de do tempo. É, mudando um pouquinho de, do, do foco é, por várias vezes o senhor já teve alguns atritos com a polícia militar o senhor já citou a polícia militar na, na, nas suas falas é, o senhor, tem algum, o senhor é, é um inimigo da polícia ou é um nome na polícia qual é a situação do Belo com a polícia militar Isso é uma, uma situação que eu sempre acompanhei ah o Belo teve, teve eh, problema com a polícia ah, o Belo criticou a polícia na câmara é, o, que, que, realmente, o que, que de fato aconteceu? Na verdade, eu não tenho nada contra a polícia. Pelo contrário, até tenho dois sobrinhos aí que são polícia militar e fazem o trabalho certo. É, eu sempre digo assim que nós, funcionário público do Estado, e eu faço parte também da mesma da mesma greba da, da, da segurança pública, nós somos uma, apenas uma, uma uma matrícula. O Estado nunca vai reconhecer nós pelo nome. E eu digo que a Polícia Militar de Mafra hoje hoje está trabalhando mais feliz, todos, todos estão, estão felizes. Hoje nós temos uma polícia diferente em Mafra, isso tudo é comando, quando o comando é bom, todos trabalham corretamente. Não que eu digo que eles trabalhassem incorreto, não, mas eles trabalhavam sob pressão, e nem sempre essa sob pressão era para apresentar resultado. Porque, às vezes, o resultado não era resultado concreto o resultado real do Estado. Mas era, era resultado para atrapalhar o povo de máfia, para perseguir o povo de máfia. Nós tivemos aí uma ocorrência lá no, no horizonte, onde se quebrou o pé de uma, de uma mulher. Mas aquilo foi um comando mal feito. E, infelizmente, o policial que quebrou o pé da mulher era um, um cara bacana pra caramba. Não que, ele foi, não que ele tivesse feito porque quis fazer. E nem por, por despreparo. Foi um momento que ela calçou o pé dela. Não. Quando ela pisou, ele tentou, tentou conter ela e quebrou a perna dela. Ou seja, então, não é porque o policial é mau policial, mas o comando era ruim. O comando era, era, era satânico. Hoje nós temos um comando bom. Tá aí Um comando humanizado. Pô, esses dias eu, eu deparei com uma britas grande aqui na na, na praça, eu vi a, a diferença da Blitz que era. Era uma blitz orientativa. É isso que nós precisamos em Mafra. Nós não precisamos de uma blitz punitiva. Como eu registrei uma vez que teve uma blitz no dia dos finados, da, atrás da Prefeitura velha, onde quantos coitados foram acender uma vela ali para a mãe, para o pai, para o irmão, para o filho, para a filha o pro cunhado, ou assim por diante, o posso para pra sogra, normalmente às vezes está sem cinto de segurança, às vezes até com documento atrasado, às vezes sei lá como tá, e é o único lugar que ele tinha que passar. Naquele dia, se não me engano, foi em 2018, 2019, teve mais de 200 multas, mais de 50 carros rebocados, e tá aí nos registros da Polícia Militar. Mas por que fazer isso justamente no dia dos finados? Mas outro dia, o comandante tem que ter a consciência, tem que ter o discernimento, que aquele dia é um dia especial, um dia de dor para a família das pessoas. Por que colocar uma britas para trabalhar ali na prefeitura? Onde ia passar certamente 70% dos carros aqui no cemitério? O ex-comandante tentou caçar o é. senhor. Uh, não tem conhecimento da lei. Ele não sabe o que é a imunidade parlamentar, infelizmente. Mas o que foi? O que aconteceu ali? Foi uma crítica que eu fiz né, no, no, no, no exercício da minha função, isso eu estou me defendendo. Eu tenho cerca de cinco processos que já respondi sobre isso e já foi decidido favoravelmente a minha pessoa como vereador. E esse é mais um deles que vai chegar ao sexto processo, que vai, é, vai ser julgado com certeza por um juiz que seja imparcial, por um juiz que seja corretamente, que seja correto e vai ter o mesmo, o, mesmo, o mesmo pensamento e a mesma decisão que os juízes anteriores. Tá certo, e o tempo passa, já estamos com quase uma hora de conversa. É para a gente seguir, né? até para o final, é porque o senhor tem sessão, né? A gente está gravando na segunda-feira, o senhor tem sessão, né? É, o que, que o eleitor pode esperar do Belo e o que, que ele... Ele, digamos assim, o que, que o eleitor, olhando para o Belo, o que que o eleitor pode esperar do Belo, quem votou no senhor, até quem não votou no senhor, mas acompanha seu trabalho na Câmara. O que, que pode esperar do Belo e o que jamais o Belo vai fazer? O eleitor, o eleitor na verdade, o eleitor seria poucos, porque é menos de 500 que votaram em mim, mas eu digo que o município de Mafrença ele pode esperar um Belo de mãos limpas. Nunca vai estar tá a mão suja, vai ser... O Belo é uma pessoa que tem... um uma vidraça é, é, como que se diz pode ser jogado pedra que não quebra isso pode rolar no município inteiro mas pode esperar esse vereador, esse político esse belo desse jeito mas pode esperar também o belo turrão e aquele belo que responde as pessoas da maneira que, que é, é, é como que se diz interpretado ponto, que do jeito que ele é, é, é, é exposto ele vai responder sempre então ele vai, o belo vai ser sempre esse mesmo e eu não posso mudar, porque se eu tentar mudar e ser aquela pessoa paz e amor para sempre, eu não sou eu. Então, eu tenho que ser eu mesmo. Não adianta você me conhece, eu acho que você me conhece faz dez anos. Eu vou ser sempre esse. Porque o que eu tenho que ter falar para você, eu vou ter falar. E eu vou ter falar para você, não vou falar para os outros. E o que eu falar para os outros, eu vou ter que enfermar para você. Então, o povo vai vai é, pode esperar do belo como pessoa, assim esse belo que vai ser sempre, não, não vou dizer, ah, 100% certo, nenhum de nós, seres humanos, somos certos. Mas vai ser o belo do mesmo pensamento. E como político, ele vai ter que esperar vai, vai e esperar, espera o belo com um político que sempre vai estar ouvindo o povo. Sempre. Nunca vou negar uma ligação, nunca vou negar um atendimento e nunca vou deixar de prestar o meu serviço político para o povo. De jeito nenhum. Tá certo. E assim a gente encerra. Então, esse bate-papo, vereador, passa rápido, deixa o, o espaço aberto para a gente continuar conversando, para a gente é, falar mais até do, do, da história política de Mafra né? O senhor está senhor aí desde 2018, então é, é muita história que a gente tem para contar. E 2008? Aqui, 2008, né? 2008, desculpe. O senhor está aí desde 2008, então é muita história que a gente tem para contar, muito interior percorrido, né? o senhor falou Isso. que... É, Para a gente encerrar, o senhor falou esses dias que três pessoas abriram todas as porteiras do, do interior do município. Como que foi essa história? Eu desconheço que tem algum, algum que já abriu mais porteira que eu, o falecido Carlos é, Carlinhos Souza e o Bigode. Para essas pessoas abrirem as mesmas porteiras que nós, tem que tem que correr muito, porque tem que ter o conhecimento do município. Por mais que tentem, mas vai ser difícil. Carlinhos, o Então foi uma inspiração para o senhor? Uma inspiração. Aprendi muito com ele. Me ensinou muito. E, por os ensinamentos dele, eu consegui aí fazer três ou quatro presidentes da Câmara. Nunca pensando em eu ser o presidente. Nunca pensei nisso. Mas procurando fazer um presidente que tocasse a Câmara da forma que precisa ser tocado. Eu vejo aí o Vande, que foi um dos últimos que eu trabalhei para eleger ele está fazendo uma coisa importante, que é o recurso quanto o terreno do Fritos Móveis. Nunca ouvi um presidente fazer isso. Usar o advogado da Câmara, pago pelo, pelo nosso eleitor, pelo nosso município, para buscar aquilo que é direito do nosso é, povo mafrense, que seria o terreno do Fritos Móveis. Tá certo. Vereador, agradeço a sua presença. Deixa eu espaço para suas considerações. Eu quero agradecer, assim, Robson, de, da dedicação de vocês e até compreender por eu ter vindo mais tarde. Agradecer a todos que nos ouvem né? e façam crítica, falem mal do Belo, mas falem do Belo. Aqui no, no canal que é importante. né? Que a gente vai ficando mais conhecido sempre. E se puderem elogiar, estão aí. Né? E muito obrigado ao Rumafra Mix dizer que mais uma vez já quando o, o o Douglas era pequenininho ainda, eu falava da seriedade que tem que ser um jornal e que o jornal impresso um dia ia acabar. E é isso que o, o chefe de vocês aí está fazendo uma coisa diferente no nosso município, que é, é a questão mais aberta além do impresso. Tá certo. Recebemos então o vereador Belo, né? participando desse podcast de hoje, dessa quarta-feira. Na próxima quarta a gente retorna com mais um convidado, com mais uma entrevista, sempre polêmica, sempre com assuntos é, diversos. E a qualquer momento, em todas as nossas redes sociais, também na nossa plataforma digital e na nossa rádio web. Rio Mafra Mix, muito mais que informação.